Olá, eu sou o professor Fernando Thiago e estou ministrando a disciplina de gestão estratégica de pessoas. Essa aula, nós vamos tratar dos conteúdos do módulo 1. Esse é o primeiro módulo da disciplina e nós vamos abordar conceitos iniciais, questões históricas, vamos tratar de conceitos tanto da área de estratégica como de gestão de pessoas. Então, esse módulo, além dessa videoaula, traz um rol de materiais, referências bibliográficas, que vai ajudar vocês a entender melhor sobre esse assunto. A partir do módulo 2, nós vamos entrar em conteúdos mais específicos da disciplina. Então, vamos lá? O primeiro ponto a ser tratado é sobre a disciplina mesmo, gestão estratégica de pessoas. O que seria essa gestão estratégica de pessoas? E aí a gente pode ver que tem três grandes assuntos nessa disciplina. A primeira, que a gente vai tratar de gestão uma ferramenta, um, questões de abordagem, de como gerenciar é, a empresa como um todo, como gerenciar a equipe para atender a empresa. É, tem a questão da estratégia, que é a gente tentar montar um planejamento para levar a empresa a lugares mais distantes, mais longe, né? a crescer a empresa, evoluir a empresa, ela ser mais competitiva, ela se tornar maior, tratar também desses assuntos. E além da gestão da empresa como um todo, nesse conceito de gestão estratégica de pessoas, tem a questão das pessoas. Então, nós vamos tratar nessa disciplina como fazer a gestão de pessoas dentro de uma estratégia organizacional. Então, essa disciplina foi pensada toda é, para atender essa questão, né? alinhar a gestão de pessoas à estratégia da organização. Então, vamos ver o que que é essa gestão estratégica de pessoas. É, o primeiro módulo, o primeiro, o primeiro assunto a ser tratado nesse primeiro módulo é a evolução da gestão de pessoas nas organizações. Então, pra gente, antes da gente entrar nas questões estratégicas né, de gestão de pessoas, nós vamos ter uma parte da disciplina dessa, desse primeiro módulo que vai tratar da evolução de gestão de pessoas nas organizações como que veio, como que surgiu gestão de pessoas, né? Lá no início do século XX, com um, uma perspectiva mais contábil, né? Que a relação da organização com as pessoas era mais quase que contábil mesmo, né? O contrato das pessoas, a folha de ponto, era mais no sentido de controlar e ela veio evoluindo com a preocupação com que as pessoas são importantes para a organização e se as pessoas se sentirem importantes, elas vão produzir mais, vão se comprometer mais. E aí ela vem evoluindo ao longo dos anos, até chegar hoje o que a gente chama de paradigma estratégico, que nada mais é o que essa disciplina representa, a gestão de pessoas tratada como estratégia organizacional. E para a gente entender um pouco disso, né, não é raro que as empresas, é, no modo geral, acabam não alinhando a gestão de pessoas à estratégia da organização. Se a gente pensar mesmo a fundo, é não é raro que as empresas não pensem no seu futuro, né? não foquem os seus negócios para atender nichos específicos, que nada mais é que a estratégia faz. Né? A gestão estratégica ela vem para somar das organizações essa parte, de tentar focar melhor o que é o core business da empresa, né? o que, que é o foco da empresa, o que a empresa realmente faz e qual que é o futuro dela, né? para onde ela quer ir. Então, as empresas hoje, né? tirando as grandes empresas... É, a maioria delas, principalmente as pequenas, médias, né, as micros, ela às vezes não tem uma concepção muito clara do que é o seu negócio, né? Do que é a sua estratégia e também para onde ela quer ir, né? Quanto ela quer crescer, qual o market share que ela quer atender. Então essa evolução vai ser bem interessante, porque por mais que existe a recorrência do passado, existem vários momentos, né? Do passado até hoje, muitas empresas ainda hoje utilizam o paradigma contábil, ou seja, a gestão de pessoas nada mais é do que registro de pessoal em folha de pagamento, controle de ponto, essas questões mais escriturais, e não tratada no âmbito estratégico. Agora, vamos ver o segundo ponto que a gente vai tratar nessa disciplina. Esse seria o segundo vídeo, né? Que é o papel da gestão de pessoas na estratégia organizacional. O que, que a, a gestão de pessoas pode contribuir nessa estratégia? Então, o primeiro ponto a ser destacado é que existe a necessidade do gestor de pessoas estar junto, é, participando nas tomadas de decisões estratégicas da organização. Então, quando os gestores, né, os donos da empresa, esse pessoal da cúpula da, da gestão da empresa, for definir a estratégia organizacional, claro, a partir de diagnóstico, a partir né, de análises contextuais, análises ambientais, quando for decidir, a estratégia das organizações, na hora de montar o planejamento estratégico, é essencial que o pessoal que cuida da gestão de pessoas, né, o departamento pessoal, a diretoria de gestão de pessoas, aí vai de empresa para empresa, ela tem que participar da elaboração desse planejamento estratégico, de, mesmo que for de curto ou médio prazo, mas principalmente de longo prazo, é essencial que a gestão de pessoas participe. Então, ali a gente vai ver um pouco, né? O definir o que é a missão, a visão da empresa, Vou pegar alguns exemplos, vai ser bem interessante. E o papel da gestão de pessoas nesse ponto é estar o mais próximo possível das tomadas de decisões estratégicas da empresa. O terceiro ponto que nós vamos tratar, e aí sim é bem interessante, porque nós vamos pegar bem mão na massa mesmo, que é tentar mostrar um pouco na prática como que a gente elabora ações estratégicas de gestão de pessoas para atender a estratégia organizacional. Então, vamos trabalhar alguns exemplos para que vocês possam entender um pouco, né, ou pelo menos inicialmente entender como que a gente pode fazer esse alinhamento. O quarto ponto, e aí sim, né, trazer alguns exemplos, depois de pensar é, em termos de diagnóstico, o que, que a, a empresa tem de fortaleza, de fraqueza, né, qual, no, no ambiente de... de o que ela está inserida, o que ela pode aproveitar de oportunidades, quais são os principais competidores, é, concorrentes que ela tem, nós vamos analisar isso e aí sim desenhar algumas ações estratégicas de gestão de pessoas que nós vamos é, tratar nesse item. Então, feito isso, aí a gente vai ver é, bem breve, de forma bem breve, né, um subsistema de gestão de pessoas é, alinhados à estratégia. Então nós vamos trabalhar treinamento de pessoal, nós vamos tratar recrutamento e recrutamento e seleção de pessoas, nós vamos tratar avaliação de desempenho e nós vamos tratar também de treinamento e desenvolvimento do pessoal, para a gente poder verificar o que cada subsistema desse contribui com a estratégia organizacional de forma mais breve. Porque aí depois, no módulo 2, nós vamos tratar cada subsistema de forma mais um pouco mais profunda. É só para a gente ter uma ideia, né, o que é cada um deles, e aí sim verificar o quanto cada subsistema pode contribuir no alinhamento à estratégia organizacional. Bom, resumindo agora, para a gente entender um pouco mais desse módulo, que é um tanto quanto complexo, porque vai tratar de estratégia, vai tratar de gestão, e vai tratar de gestão de pessoas. Por que, que é importante? Primeiro, é, hoje as empresas, mesmo as micro, médias, né, empresas, mas principalmente as grandes empresas, elas estão num cenário extremamente competitivo, independente do nicho, né, alguns mais tranquilos de competir, outros né, mais desafiadores, né, alguns com as barreiras mais mais fortes para entrar no mercado, outras nem tanto, e a competição é ela é extremamente acirrada. E aí, quanto mais a empresa, o seu planejamento de longo prazo, ela tenta crescer, se desenvolver mais concorrente, mais competitivo é esse cenário. A gente pode pegar qualquer área, por exemplo, você pega um supermercado, que é fácil de é um, é você entrar no mercado, montar um supermercado, embora precise do investimento, de repente um investimento até alto, mas qualquer um pode é, abrir uma empresa de um supermercado, adquirir os produtos e ir ali vender, não tem nenhuma barreira legal, é, sanitária, assim, grave, né, para poder abrir o um mercado. Então, como ele não tem muitas barreiras, é extremamente fácil de entrar. Alguns outros negócios, por exemplo, se a gente pensar no negócio de robótica, é um mercado extremamente, tem barreiras, né, por conta da limitação de pessoal qualificado. É difícil a gente ter engenheiros mecânicos, ou mecatrônicos, perdão, é, engenheiros de computação para poder trabalhar né, nessa área. Então, tem uma limitação, uma barreira de entrada de mercado. Por exemplo, se a gente entra no setor fármaco, existe outra barreira forte, que é a questão da vigilância sanitária, né, dos cuidados com, é, com, com, a, com a saúde, você tem toda a regulamentação da Anvisa, então é uma barreira forte para entrar, e por isso não é tão competitivo, mas mesmo assim, a gente vê que nesse mercado de fármacos é extremamente competitivo. E aí, nesse ambiente complexo e competitivo, o que, que a gente pode fazer de diferente? O que, que realmente faz a diferença para esses negócios? É justamente as pessoas. Se a gente tem as pessoas qualificadas, certas no lugar certo na hora certa né a gente até usa a expressão time né? no time certo a gente tem uma chance muito grande de poder é, ser extremamente competitivo nesses mercados e qual que é o nesse cenário né qual que é o grande problema que a gente tem nesse cenário é porque as estratégias normalmente elas não são muito bem desenhadas né? a gente vê aí que realmente é, muitas empresas têm dificuldade em desenhar suas estratégias. Por quê? Primeiro, a gente precisa passar por uma fase de diagnóstico. E nessa área de administração, gestão em si, né, as áreas de gestão, a elaboração de um diagnóstico ele é extremamente difícil, porque para você elaborar um diagnóstico preciso, ele exige uma força muito grande, um esforço muito grande para mapear as inúmeras variáveis que existem. Então, é extremamente complexo. Se a gente pegar só no ambiente externo, a gente tem mercado de trabalho, a gente tem clientes, a gente tem fornecedores, tem os concorrentes, tem as questões governamentais, tem os posicionamentos políticos, né, as políticas públicas, tem a questão da logística. Então, são infinitas as variáveis para se diagnosticar, né, fazer um diagnóstico ali para poder elaborar um plano estratégico mais perfeito possível. É claro que a gente sabe que nem planejamento ele é 100% perfeito, mas a gente tenta a partir do diagnóstico correto, né, do levantamento de indicadores corretos, de dados né, o mais fidedignos possível, a gente consegue minimizar os erros com a estratégia. Mas qual é o grande problema? As empresas normalmente não se preocupam com a estratégia. Como eu disse, né, as grandes empresas não. Essas realmente elas têm uma preocupação muito grande, né, e definir muito bem a sua estratégia, até porque isso vai vai poder formar o que a gente chama de valuation. Né? O valuation da empresa é o quanto ela vale no longo prazo, e a gente traz esse valor para o valor presente dela. Então, isso a gente chama de valuation, que nada mais é o valor da empresa. né O quanto ela pode valer, isso pode atrair investimentos. né Se a empresa for listada na bolsa, ela pode trazer acionistas, né? as pessoas podem interessar em comprar ações. Essas ações pode ser esse dinheiro que entra é reinvestido na empresa e ela pode ser mais competitiva ainda né? alcançar novos mercados mas as pequenas e médias empresas às vezes tocam um negócio assim ó ah, sempre foi assim nós sempre fizemos dessa forma e tá bom assim e aí de repente vem um concorrente um pouco mais voraz aí devora aquela empresa né? vamos dizer assim no, no termo mais né no termo mais popular, né, devora, né, mas no caso ela entra com muita energia competitiva, né, com preços mais baixos, mais agressivos, e se é pequena e média empresa, ela não se preocupa com seu planejamento estratégico em se fortalecer, com certeza no longo prazo ela vai sofrer problemas de, de competitividade. Então isso é um problema sério que as empresas devem fazer e a formação de vocês nesse curso vai permitir com que vocês colaborem com essas empresas, para elas elaborarem um plano estratégico fortíssimo, né, com planejamento financeiro, planejamento de marketing, de longo prazo, desenvolvimento de produtos, é, pesquisa de, de mercado, pesquisa com os clientes extremamente importante para poder entender, né, o cliente. Entendeu? O cliente é realmente a, a, a, a uma grande chave do negócio, né? Saber o que o cliente quer, a necessidade do cliente é uma chave importantíssima para você conseguir comercializar com esse cliente, né? Só que além disso a escolher pessoas certas no lugar certo, na hora certa para trabalhar na empresa realmente isso vai fazer a diferença no longo prazo porque o que acontece muito é que de repente uma empresa ela quer expandir o mercado né? por exemplo, uma, uma empresa que vende é, supermercado mesmo né? ele quer abrir várias unidades mapear várias unidades na sua cidade, onde não está coberto ser competitivo, mas de repente não está formando o sucessor de gestor, porque na hora que você abre uma nova unidade, você tem que mandar um gestor para lá, e esse gestor ele tem que estar enraizado com a cultura organizacional, com os valores, com a missão da empresa, com todo o aparato de gestão financeiro, marketing, para chegar lá e tocar o negócio muito bem. Então a empresa, se ela vai abrir uma uma nova unidade daqui a dois anos, ela já tem que estar formando esse gestor agora. Isso é uma decisão estratégica de gestão de pessoas. Né? Eu vou captar uma pessoa, ou então eu vou promover uma pessoa do meu quadro para que ela seja o sucessor para poder tocar essa unidade. E aí eu tenho dois anos para formar competências essenciais para que ela consiga chegar nessa unidade e, e ter um bom desempenho. Porque veja bem, se o se um gestor que vai para outra unidade ela não desempenha bem, a unidade não, não desempenha bem e ela não se torna competitiva. Então, a gestão de pessoas, ela realmente é uma peça-chave na estratégia organizacional. E por isso que a gente trata a gestão de pessoas como função principal da administração. Não existe organização sem pessoas. Para ter uma organização, você tem que ter pessoas. Hoje ainda o mundo não é tão evoluído assim que só os robôs tocam a empresa. Né? Você precisa de pessoas para tocar a empresa. E escolher certas pessoas, desenvolver elas da forma correta ter um planejamento de longo prazo para que essas pessoas se desenvolvam, né? é, criar controles, indicadores né, de desempenho para que a gente possa medir a performance dessas pessoas e medir o quanto elas precisam ainda serem desenvolvidas é essencial. É claro, outras ferramentas importantes, como de liderança, de feedback, são essenciais. Então, resumindo né, esse primeiro módulo, a gente vai tratar desses assuntos. Né? Primeiro, abrindo uma forma mais histórica de gestão de pessoas, depois a gente entra um pouco na estratégia, exemplos práticos, e a gente encerra aí, é, pincelando o subsistema de gestão de pessoas, tentando verificar como cada subsistema desse pode se alinhar à estratégia da organização. Então, ficamos para a próxima aula.